Os três nem sequer se olhavam. A angústia que lhes ia na alma falava mais alto, compungindo-os, levando-os a reflexões dolorosas todas. Anderson e Meire pensavam nas palavras do pai. Meire, fragilizada psicologicamente, foi acercada pelos espíritos obsessores que a comandavam. Obediente à indução que captou deles, deixou a mãe e o irmão, sem dar-lhes nenhuma explicação, praticamente se evadindo da companhia deles, caminhando para outra direção. Anderson ainda intentou alcançá-la, mas Luísa lamentou. — Deixe que ela se vá. Já é maior de idade e não quer dividir conosco seus sentimentos. Ao contrário, neste momento tão triste, sua atitude demonstra que pouco se importa com a família. E completou a amargurada. Em vez de unir-se a nós, o que vai fazer, sabemos, é atolar-se ainda mais na lama das drogas, acrescentando sabores às nossas vidas. De fato, Meire foi em busca de drogas. Era urgente refugiar-se no tóxico, atenuando de forma tão equivocada a crise que a envolveu, ante a iminente perda do pai. Para sua segurança, e também segundo instruções dos traficantes, teve que esperar pela chegada do crepúsculo, o que alterou cada vez mais seu estado emocional. Nas longas horas de espera do escurecer, Naquela praça onde sabidamente encontraria seus fornecedores, nem sequer olhou para as flores, nem lhe sentiu o delicado perfume graciosamente ofertado. Quando o sol despediu o dia, eles chegaram. Eram os dois motociclistas. viram na Zombaram. Então, mocinha rica, esperando o namorado? — Por favor, não brinquem. Meu pai está mal. Eu estou pior. Preciso logo de uma dose forte. Aqui está o que consegui. Entregou aos marginais o saque possível que fizera do cartão do banco da mãe. — Ah, é? Só isso? É pouco. Já se esqueceu da dívida? Nós não lhe avisamos que só após pagar o que deve teria novo crédito? — Mas eu vou arrumar mais dinheiro, sim. Eu só preciso de tempo. — Qual é agora? Está esperando a morte do seu pai? — Não sei, não sei. Preciso me acalmar para poder pensar. Se vocês me negarem ajuda agora, quando eu pegar na grana vou simplesmente os ignorar. — Hum, ameaças. Não gostamos disso, sabia? e quando não gostamos, sempre damos uma aula de boas maneiras. Assim falando, o jovem desceu da moto e, aproximando-se de Meire, com absoluta calma abraçou-a e forçou um beijo, constrangendo-a pela força muscular dobrada em relação a ela. Meire tentou livrar-se daquela infame agressão, mas quanto mais se esforçava, mais se via imobilizada, pela brutalidade do rapaz O outro jovem, até então passivo Considerou desmedida a atitude do colega E descendo também da moto Colocou a mão no ombro dele E determinou Pare com isso O agressor, de fato, soltou Meire Fuzilando com o olhar o companheiro Desafiou-o você não sabe o que está perdendo. Essa pombinha está pedindo carinhos. Tão desamparada, tão lindinha. Nem pensar, nem pensar. Se o chefe souber disso, será o nosso fim. Você está louco? Não misture as coisas, negócios, com prazer, pois essa é a maneira mais rápida de irmos morar para sempre no campo santo. E essa era uma dura realidade do mundo dos tóxicos. De um lado, os clientes e do outro, toda uma corrente de fornecedores cujos elos, se rompidos em qualquer parte, sempre acarretam um enorme prejuízo à criminosa contabilidade dos lucros. Nesse contexto, ser o elo rompido é o mesmo que ser condenado à morte. O jovem agressor sabia de tudo isso, mas naquele momento... Altamente energizado pelo erotismo que abruptamente o invadira, não media consequências para atender aos imperiosos reclamos sexuais dominantes. Propôs ao colega. — Vamos juntos os três passar bons momentos. Nós damos a ela o que quer e ela, em gratidão, nos empresta seus carinhos. Voltou-se para Mary e sugeriu. — Daremos o que você quer. Mas em gratidão pelo crédito, você também nos atente. Quando puder, paga a mercadoria. Topa? Aglomeraram-se em torno dos três mais companhias invisíveis, normalmente estacionadas naquele triste palco de desvarios, ávidas umas de sorver as exalações toxicômanas, sensualizadas outras, aguardando sua cota à parte das emanações dos prazeres carnais. Fugidios e irresponsáveis que ali, de rotina, se desenrolavam noite adentro. Ao grupo obsessor que acompanhava Meire, não houve como se livrar de mais sócios. Desde que saiu do hospital, Anderson ouvia sem parar o pungente pedido do pai. Cuide delas, principalmente de sua irmã. Em seu carro, conduziu a mãe à residência e depois, a pedido dela, foi à sede da empresa do pai para inteirar-se do andamento dos negócios. Reuniu-se com os diretores presentes e, após os informar do estado de saúde de Ari, por sua vez foi informado das atividades da firma, a qual, a boca pequena, já se dizia, breve herdaria. Ao escurecer, Voltando para casa, teve que enfrentar um casual congestionamento de trânsito. Para livrar-se dele, mudou o itinerário. Afastando-se do caminho rotineiro, acabou por transitar por ruas pouco utilizadas. Qual não foi sua surpresa quando passaram por ele duas motocicletas, numa das quais Meire ia de carona. Reconheceu de pronto os traficantes que vinham fazendo ameaças. Não pensou. Seguiu-os. Após se dirigirem a uma região quase sem residências, as duas motos estacionaram. Tão agitados estavam os dois rapazes e a própria Meire, que não perceberam estarem sendo seguidos. Anderson deixou seu carro e, ainda sem ser notado... Foi se aproximando. O que viu, então, causou-lhe terrível choque. A irmã introduzindo algo nas narinas, permitindo que os dois homens a tocassem com indignidade sem limites. Num gesto trasloucado, ouvindo na mente em tom ensurdecedor o pedido do pai, atirou-se sobre aqueles bandidos. Forte e bem preparado fisicamente... Além de ter a seu lado a força da razão, com golpes bem aplicados, impediu a consumação de maior infâmia contra a irmã. Praticamente nocauteados, sangrando muito, os dois traficantes pouco poderiam fazer para se defender. Foi aí que um deles, o que idealizara aquele sórdido enredo a três, sacou uma arma e atirou em Anderson. O tiro acertou-o no rosto. Meire, atarantada pelo efeito da droga, mas bruscamente trazida à terrível realidade, no entrechoque de emoções e sensações conflitantes em sua alma, sentiu falar mais alto o amor fraternal. Atirou-se como leoa sobre o atirador, contudo, recebendo forte coronhada na nuca, perdeu os sentidos. Desacordada pela coronhada na cabeça, a irmã não viu os agressores discutirem entre si, após verificarem que Anderson tinha sido atingido gravemente. — O que você fez, Miro? Matou-o? — Era ele ou eu? — Você ficou louco. E agora? O que faremos? — Ora, Zeca, não podemos perder a cabeça. Temos que disfarçar o cenário para a polícia não descobrir nada que nos complique. — Miro, estou falando de assassinato. De jeito nenhum você deveria ter feito isso. — Agora não adianta me condenar. Você está envolvido nisso tanto quanto eu. Acho melhor parar de me acusar e ajudar para que ninguém suspeite de nós. — O que você quer dizer? Ela... você não está pensando em eliminá-la? — Claro que não. Vamos fazer o seguinte. Levamos a moça para a praça onde a encontramos e a deixamos com as vestes rasgadas... — Assim vão pensar que foi vítima de algum tarado. — E ele? E ele? — Vamos revistá-lo. Ao fazerem isso, encontraram dinheiro, o RG e outros documentos, as chaves da caminhoneta, da casa do pai e da própria casa. Miro afastou-se um pouco, procurando nas proximidades, e logo encontrou o que buscava, o veículo de Anderson. Tentou dar partida e conseguiu, confirmando ser o carro do irmão de Meire. Os dois marginais, em tumulto mental absoluto, só pensaram numa coisa, fugir dali. Antes, para dificultar qualquer investigação policial, simularam um assalto. Furtaram os documentos de Anderson, que trocaram por outros, relógio, dinheiro e o anel que usava. Colocaram as motos na carroceria, junto com Meire, desmaiada. Foram à praça onde costumavam se encontrar, e lá ela foi deixada, ainda inconsciente. Propositadamente rasgaram suas roupas, simulando algum tipo de violência sexual, que, aliás, não tinha acontecido. Deixaram um relógio dela no pulso e um valioso anel de brilhante esqueceram-se também de que Meire estava ainda com um envelope de cocaína em pó. Não a revistaram. Esse foi o primeiro erro que os enredaria. O segundo: nem sequer buscaram saber o estado de Anderson, abandonando o caído inerte. O roubo da caminhoneta e a posterior venda a um desmanche foi seu terceiro erro. Um casal de namorados, num canto pouco iluminado, presenciou os dois rapazes abandonarem Meire e logo chamou a polícia, tendo cuidado de informar onde ela estava caída, mas afastando-se das proximidades para evitar envolvimento ou testemunho. Quando os policiais chegaram e viram Meire semidesfarecida, com as vestes rasgadas, com manchas de sangue na nuca, convocaram uma ambulância que logo chegou e conduziu-a ao pronto-socorro. Lá, recuperando-se em parte, mas mostrando-se em extrema agitação, foi sedada. Meire despertou na manhã seguinte, a cabeça doía muito pela coronhada que a atingira, mas principalmente pelo mal-estar em consequência da droga consumida em reação com os remédios que lhe foram ministrados. Pensou em ir embora, mas foi impedida. Em seus pertences foi encontrada a dose de cocaína e por isso teve que prestar depoimento ao investigador de plantão do pronto-socorro. Após, foi conduzida à delegacia de entorpecentes, onde teve que aguardar por várias horas até ser entrevistada pelo delegado. Ao seu lado, inúmeros toxicômanos, a maioria jovem, devidamente escoltados por policiais fardados, diziam impropérios a toda hora, não raro recebendo admoestações, traduzidas às vezes por safanões pedagógicos de boas maneiras. Na mente de Meire só havia uma ideia fixa, sair dali o mais depressa possível. A seu favor, após ser qualificada, Sendo identificada a filiação paterna do Ilustre Industrial, a autoridade policial aplicou o dispositivo legal que comina pena leve ao usuário eventual. Já passava da hora do almoço quando Meire chegou à sua casa, conduzida por um táxi em péssimo estado físico e psicológico e com as vestes rasgadas. Sabia de antemão que enfrentaria uma saraivada de perguntas por parte da mãe e do irmão. Assim, procurou engendrar uma desculpa plausível. estava lucubrando sobre o que diria, quando subitamente explodiu na mente a lembrança do irmão. — Anderson! — exclamou em pânico crescente. — Como puder esquecer-se dele? — também, com tanta confusão à sua volta, nas ideias, com dores, médicos e doentes no pronto-socorro, policiais, viciados e ela no meio deles, na delegacia, como se concentrar? Assim, justificando-se intimamente, chegou em casa e lá apenas encontrou dois serviçais, que se assustaram ao vê-la em tamanho desalinho. — Onde estão minha mãe e meu irmão? — Então a senhora não sabe? — O quê? — Digam-me logo. Antes de o um dia amanhecer, o doutor Américo veio aqui e levou sua mãe para ver seu pai. — Ah, oh, não! Papai, morreu? — Não, não, dona Meire. O doutor Américo disse que seu pai ia passar por uma cirurgia, e por isso os médicos convocaram-no, por ser médico da família, sugerindo que a dona Luísa também estivesse no hospital antes de iniciar o transplante. — Transplante? Então... O silêncio dos empregados homologou o que quer que Meire estivesse pensando. Após tomar banho com cuidado... Para não molhar o curativo na cabeça, colocou uma touca e dirigiu-se Célire ao hospital. Levou um susto quando, ao chegar, viu sua mãe amparada pelo doutor Américo. Luísa, ao ver a filha, quase gritou. — Onde está seu irmão? — Mas eu pensei que ele estava aqui com a senhora. — Não, não está. Como você pode ver, será que você consegue ver e pensar em alguma coisa que não seja a maldita droga? Anderson esteve comigo ontem à noite. Pois é, deve ter ido para a casa dele, pois passou a tarde toda na nossa empresa, segundo me informei. Ele precisa saber que o pai está sendo operado. Então, o papai, o que os médicos estão fazendo? Seu pai? Adiantou o doutor Américo. — Ganhou a sorte grande, pois surgiu um doador ideal. Então ele está recebendo um outro coração? Isso mesmo, graças a Deus. Quem foi o doador? Luísa retomou. Um rapaz que morreu ontem e por ser doador voluntário, segundo seu documento de identidade, acabou beneficiando mais pessoas, pois os médicos aproveitaram também os rins, pulmões e fígado. Pobre rapaz. Que Deus o abençoe. Nesse momento, o doutor Renato veio até eles e, sorridente, tranquilizou-os. Nosso Ari está de coração novo e logo estará tão ativo quanto antes, ou talvez até mais. Luiz e Meine começaram a chorar, sendo carinhosamente abraçadas pelo cirurgião. Américo congratulou-o. Parabéns, doutor Renato. Admiro-o cada vez mais. Incapaz de disfarçar o sempre presente zelo médico dos dedicados profissionais da medicina, questionou com respeito. Como foi a cirurgia? Também com zelo profissional, Renato foi pragmático. Tudo transcorreu dentro do programado. Sugiro que os familiares descansem um pouco, pois só mesmo amanhã que poderão fazer uma rápida visitinha ao Ari, que deverá permanecer algum tempo na UTI. Chegando em casa, Luísa ficou sabendo que Anderson não havia se comunicado e ninguém em sua casa atendia as chamadas telefônicas. Marcelo, o motorista, foi até lá e encontrou a casa fechada. Foi procurar a companheira de Anderson, mas ficou sabendo que viajara há dias desde que o pai dele fora hospitalizado. Mary constrangida e abalada pelas desencontradas e violentas emoções das últimas 24 horas, acrescidas do desespero que havia tomado conta da mãe, não conseguiu esconder mais o que sabia e desabafou. — Mãe, não quero que você me condene, mas preciso contar-lhe uma coisa. — E o que é que está esperando? Eu chegar aos 90 anos? — é por isso que quase não converso com você. Procuro me comunicar numa boa, em paz, mas logo vem uma pedrada. Desse jeito não dá. — O que é isso agora? — virou santa. Desde quando sou obrigada a aturar seus despaltérios nessa coisa horrível das drogas. — Está vendo? Está vendo só. Quero contar uma coisa importante, mas imagino que, se pudesse, você até mandaria me enforcar. — Com ar zumbeteiro... Repreendeu a mãe. — E desde quando a senhora se julga grande dama para ficar usando palavras difíceis, como esse tal de despaltérios, que imagino deva significar desequilíbrios? — Deixe disso, mãe. Sou sua filha. Você não está numa daquelas horríveis reuniões programadas por você mesma, cheia de fãs e vazia de... — Cale a boca. Não admito esse tom. — Tudo bem. Depois não se queixe de que eu não falei. Luiz agarrou a filha, agora dando vazão à sobrecarga emocional que vinha acumulando. Sacudindo meire com força, intuindo que algo grave havia a ser narrado, exigiu. — Ou você fala agora o que queria me contar, ou então vai embora dessa casa e não volta nunca mais. É sempre gravíssimo o instante num lar em que um pai ou uma mãe ou os dois expulsam um filho ou ameaçam-no de expulsão. Não há como excluir do contexto forte assessoria espiritual negativa, provocando, não raro, geminação de tristes processos obsessivos de graves consequências futuras. No caso da família de Ari, há tempos sem união fraternal, Aqueles poderiam ser os momentos de refazimento, de reconstrução, ou então de esboroamento completo, praticamente perdendo os quatro, a sublime chance que a presente existência e a providencial doença de Ari lhes ofertava para eliminar arestas. O espírito Abdiel, guardião daquele lar, por voluntária missão que o plano maior autorizara, podendo prever muitas das infelicidades que um rompimento naquele momento traria para todos, agiu com fé. Do fundo da alma suplicou a Jesus que intercedesse, não permitindo que influências destrutivas imperassem. Em instantes, atendendo a sentida prece do fiel servidor, acorreu àquele lar uma equipe de espíritos socorristas aureolados de luzes que pareciam despejar fragrâncias luminosas. Com calma e gratidão, Abdiel viu que inúmeros malfeitores do plano invisível saíram em desorientada carreira. Os mensageiros rodearam Luísa e Meire e, também impresses, conseguiram transferir para ambas vibrações luminosas que lhes sensibilizaram a alma. Com efeito, mãe e filha, de início se olhando com espanto, tal como se nunca se houvessem visto, mas logo abrandando a dureza da fisionomia, atiraram-se uma à outra, num abraço reconciliador. Meire balbuciou. — É sobre o Anderson. — Pelo amor de Deus, minha filha, diga logo! Estive com ele ontem à noite. Nos encontramos por acaso, lá nas proximidades do estádio municipal de futebol. O que vocês faziam lá? Mentiu. Eu tinha um encontro com um namorado na praça em frente ao estádio de futebol. Quando estava na praça do Jardim Botânico, aguardando condução, o Anderson me viu e me deu uma carona, levando-me até lá. E daí? E daí? Assim que chegamos e eu desci do carro dele, e fomos assaltados. — Como? O que aconteceu? — O Anderson me defendeu, pois os bandidos tentaram me injuriar. Aí os malvados atiraram nele e eu briguei com eles, mas me bateram na cabeça e eu desmaiei. Acordei no pronto-socorro municipal, onde passei a noite. Tirou a touca e mostrou o curativo. Luísa nem sequer quis saber disso. O meu filho, onde está? Feriu-se muito? Diga-me, pelo amor de Deus. Não sei, mãe, não sei. Mas onde você o deixou? Sem inconsciente, pude ver que os bandidos me levaram para uma praça longe do local do assalto e me jogaram lá. Comecei a gemer o mais alto que podia e alguém me achou, chamou a polícia e fui levada para ser socorrida. — E o seu irmão? O que fizeram com ele? Ninguém o socorreu? — Não sei, não sei. Sobressaltada e em desespero, Luísa telefonou para a polícia e, após se identificar, narrou o acontecido com seus filhos. O policial que a atendeu prometeu verificar nos arquivos das últimas horas e informar-lhe, tão logo averiguasse, o paradeiro de Anderson. Poucos minutos transcorreram e o telefone tocou. Luísa atendeu de um saldo. Dona Luísa, aqui é o delegado Lopes. Nenhuma ocorrência foi registrada nas últimas 24 horas com seu filho. Mas como é que ele não veio nem aqui em casa, nem onde mora? Minha filha disse que ele levou um tiro. A senhora poderia adiantar-me mais alguma informação sobre a ocorrência? Que tipo de informação? Minha filha estava com ele. Por favor, precisamos saber a que horas eles foram atacados e o local exato. Minha filha está aqui ao lado e vou perguntar para ela. Trêmula, em desespero crescente... Luísa indagou a filha. A polícia quer saber o endereço exato onde vocês foram atacados e que horas eram. Deixe-me falar. Tomando o telefone da mãe, Meire identificou-se e disse. Aqui quem fala é Meire, a filha. Eu e meu irmão fomos atacados ontem lá para os lados do estádio municipal de futebol, longe da praça onde fui socorrida. Isso por volta das sete e meia da noite. Levei uma coronhada na cabeça, praticamente desmaiei e passei a noite no pronto-socorro. Por isso não posso precisar o que aconteceu depois. E os assaltantes, como eram? Como foram até lá? Ambos jovens de motocicleta. Responda-me, por favor. O que a senhorita fazia lá nas proximidades do estádio de futebol aquela hora e como chegou até aquele local? Meu irmão levou-me, pois me viu num ponto de táxi, e eu disse a ele que tinha um encontro. Com quem a senhorita ia se encontrar? Com o um namorado. Diga-me agora mesmo o nome dele e onde o poderei encontrar para confirmar sua informação, pois é muito estranho que em vez do namorado a senhorita tenha encontrado dois assaltantes. Meire atrapalhou-se, depois se lembrou de que fora socorrida, que havia sido lavrado um B.O., e que não adiantava querer mentir. Respondeu. Os dois assaltantes me prometeram que, quando chegássemos lá no estádio de futebol, me dariam uma pequena dose. Então a senhorita já os conheci e foram eles que a levaram, não é mesmo? Impossível desmentir. Sim. De longe em longe eles me fornecem uma dose fraca. Poderia os identificar? Nem pensar... Se fizer isso, logo estarei morta, pois eles sempre me ameaçam, quanto a qualquer palavra que eu diga, para comprometê-los. Mas nem mesmo se tratando do seu irmão, a senhorita não está disposta a colaborar com a polícia? É... Estou confusa. É melhor o senhor trabalhar sozinho. Nenhum outro detalhe? Mais um. Meu irmão chegou de surpresa e viu-os querendo abusar de mim. Aliás, não sei o que deu na cabeça deles. Nunca tinham procedido assim. Aí a briga começou e, quando Anderson estava batendo nos dois, um deles deu um tiro nele. Qual dos dois? Miro. Uma última pergunta. Onde a senhorita e os dois homens se encontraram antes de irem para as proximidades do estádio? Na praça do Jardim Botânico. Dessa vez me levaram até o estádio, com certeza porque já tinham premeditado abusar de mim. E... conseguiram abusar? Não, meu irmão não deixou. Obrigado pela colaboração. Diga a Dona Luísa que vou proceder a novas diligências e que aguarde notícias a qualquer momento. Até logo. Duas horas depois, Lopes retornou ao telefone. Dona Luísa, gostaria que a senhora viesse até aqui. Por quê? Por quê? Meu filho... Aqui conversaremos. Estou aguardando-a. Quando ela chegou à delegacia, em menos de meia hora, o delegado Lopes cautelosamente anunciou. Dentre as várias ocorrências da noite, houve uma nas proximidades do estádio de futebol que talvez se enquadre na nossa busca. O que aconteceu? Não temos certeza. São apenas suspeitas. Mas a senhora compreende. Nós, da polícia, não podemos desprezar nenhuma pista. Sim, sim, por favor, diga logo. Houve um crime ontem à noite. Assassinato de um jovem de mais ou menos vinte e um anos. Junto da vítima foi encontrada a cédula de identidade Venelau Paul Sainz. Mas o que o meu filho tem a ver com isso? O delegado fez terrível silêncio. Com o tino altamente desenvolvido pela longa experiência profissional, juntando o que sabia com o que precisava saber, fez uma melindrosa sugestão. Não quero constrangê-la e menos ainda assustá-la, mas é preciso que sejam averiguadas todas as hipóteses, mesmo as mais terríveis. Do contrário, não conseguiremos avançar nas investigações. Tenho uma levíssima suspeita de que só a senhora poderá desvendar tudo de pronto. Do contrário, sem sua ajuda, poderei diligenciar por chegar às mesmas conclusões, só que de forma muito mais demorada. O que o senhor quer que eu faça? O reconhecimento do jovem, que morreu assassinado. Meu Deus, será possível? Só saberemos se a senhora puder eliminar qualquer suspeita de que não se trata do seu filho. Aí prosseguiremos nas buscas. Mas... Porque o senhor pensa que o jovem que morreu, de nome Venelau, Paul, Sainz, pode ser o Anderson? Na verdade, não estou pensando isso. Acontece que a vítima levou um tiro no rosto que lhe desfigurou parte da fisionomia. Mas minha suspeita prende-se principalmente ao fato de que o jovem que morreu teve todos os seus bens roubados, menos a identidade. Por quê? Localizamos a ficha policial dele e ficamos sabendo que era viciado. Parece que o criminoso ou criminosos propositadamente deixaram o documento para logo a polícia descobrir que se tratava de um toxicômano. Assim, o crime provavelmente seria tido como um acerto de contas entre traficantes e viciados, sendo muitos os suspeitos, dificultando a ação investigadora da polícia. Quando o senhor quer que eu... Agora mesmo. Vamos ao IML? Por favor, siga à frente em seu carro que irei no meu pois estou com o motorista. Antes, vou pedir ao nosso médico da família que me encontre lá no instituto. Está bem? Nenhum problema. Imagino até que será de utilidade.